Olá, olá, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Eu a de Mendian. Todos os estou aqui com vocês todas as quartas sextas-feiras às nove e meia da manhã. Corri para chegar aqui, <risos> então estou um pouquinho esmaforida, mas já já passa. Então, hoje Engraçado, eu, eu vim hoje no caminho pensando, né? Em que planeta nós vivemos, se isso é o planeta Terra mesmo? Gente, eu não sei como vai ficar daqui dois, três anos com o tanto de carro que tem, a gente sabe? É, por exemplo, para vir de casa para cá, se fosse um dia normal, mas não é normal, eu não levaria mais que 15 minutos, eu tenho levado uma hora, uma hora e vinte. E eu fico olhando a loucura que tá, né? É motoqueiro, que eu não sei... Esses motoboys, eu não sei nem que nome dá, eu não sei filhos de quem eles são, sabe? Ah, não existe mais respeito, não existe mais segurança, não existe mais nada. Mas uma hora, acredito que tudo isso passe, tudo melhora... E a, a, a nossa vida muda, uh, a nossa concepção de vida, eu acredito que vai mudar. Foi só um desabafo, porque <risos> às vezes a gente sai de casa bem antes, né? E chega mais atrás, chega assim em cima da hora, devido ao trânsito, alguma maluquice. Às vezes não é nem trânsito, é gente que amarra um pouco o caminho. Bom... Eu quero agradecer o pessoal que esteve sábado conosco lá no, no, no, núcleo, no nosso núcleo, no Núcleo Venturium, é, que eu dei o, a palestra e o workshop sobre o ano Pono, Pono pela energia fria. Foi maravilhoso, foi muito bom. Ficamos quase quatro horas. E é como eles falaram, nossa, Armin, é um negócio assim que parece que traz aquela coisa forte, aquela coisa, sabe, é, que, que traz aquilo para gente. E, e essa força que vem imbuída de tudo isso, ela parece que dilui as informações que nós temos sobre nós de forma negativa. Por quê? Nós acostumamos, né, um padrão, isso é um padrão, infelizmente, é uma crença, é um padrão, acreditar que os outros é que vamos ensinar a viver. Por quê? Lógico, gente, quando nós nascemos, né, bebê, feto, embrião, e depois, né, o nenenzinho, quem direciona são os pais, e a, e a família, lógico, e, e, e vem essas informações todas já no DNA, no útero, as informações maternas, principalmente porque existe uma simbiose. E aqueles cuidados que vêm de fora para dentro, que vêm de fora para nós, já fazem nós criarmos dependência né, dos pais, Daqueles que nos criam até 7, 8, 10 anos de idade ou muito mais. E assim nós vamos acostumamos, nós acostumamos a delegar para o outro o cuidado, nosso cuidado. É como aqueles pais que têm os filhos, né? E o filho está com 40, 50 anos e os pais vão lá brigar com o um outro que brigou com o filho, ou com a filha. Está cheio de pais assim. A família inteira, por exemplo, uh, tem, uh, você, uh, você tem uma discussão com alguém da família, né? que seja uma prima, que seja uh, um, um, um irmão, seja qualquer pessoa que não são irmãos, mas vem da família como primos, como isso, como aquilo os sobrinhos, ou uh, agregados, o que, que acontece? A força da família que foi construída posteriormente ali se fecha em torno daquela pessoa com a qual o outro discutiu por motivos banais ou por motivos sérios, e todos ali viram a cara para esse. A, a, as pessoas não querem nem saber o que ocasionou aquela discussão. Parece que aquela pessoa que está com 50 anos não sabe tomar atitude e os outros vão em defesa sem sequer questionar a outra pessoa. Então, a essa coisa pequena nós chamamos de família. A as pessoas aplaudem ainda aqueles que são habituados a conceituar famílias desse jeito, é, como querendo dizer que é uma família amorosa, sabe, Gabriel? Amorosa, protetora, por quê? Acostumou que o pai, a mãe, os irmãos têm que cuidar do irmão menor, o, o, às vezes o menor é mais esperto que o mais velho, então o menor cuida do mais velho, porque acontece isso. E eles vão crescendo com essa mentalidade de não ter discernimento e com a mentalidade que é sangue do meu sangue, que é o um absurdo. Então, como isso é terrível? Até que chega numa hora que a pessoa diz assim, poxa, eu estou fazendo essas coisas aí, mas quem sou eu? Né? Por que, que eu não enfrento essas situações e me faço e finjo, né? e consigo dissimular situações uh, estapafúrdias? E faço com que aquela outra pessoa que estava uh, realmente com a razão, né? com a razão, ou seja, no, no perfeito estado de juízo, passou aquele recado para mim. E, e eu fiz todo aquele estardalhaço, joguei uma família inteira contra a outra família ou contra aquela pessoa. que Aquela pessoa ela consegue, dentro dela, na solitude dela, resolver os problemas dela. E, e até onde isso me incomoda? Então, as pessoas ainda elas estão muito agarradas nesses valores. E os filhos aprontam e os pais defendem. Eu conheço pais, eu já ouvi mãe falar assim, o meu, meu filho, minha filha, ela pode, pode fazer a pior das coisas, mas eu vou defender porque ela é minha filha. Quer dizer, ela não ama a filha, ela não ama. Ela ama o conceito de mãe que, sabe, que disse assim, eu, eu educo, nasceu da, do meu ventre, é meu, então pronto, acabou. Pode ser um corrupto, um assassino, um ladrão, um, um usuário de drogas ao invés de, de, de ajudar a sair daquilo. Não, deixa entrar mais, porque se vier alguém falar alguma coisa... A pessoa bate a porta na cara, ainda vai brigar e, e, e toma as dores do outro contra o filho? Não, a favor do filho. Ele toma as dores do outro como se fosse um ataque para o próprio filho ou para a própria filha. E as pessoas não se ligam. Quando nós trabalhamos com o Ono Pono, as criaturas... 70%, 80% das criaturas, elas estão assim. É, elas querem recorrer a alguém para defender ou para cuidar a postura de desvio de caráter delas. Então, até onde o nosso planeta vai suportar isso? E como que o nosso planeta aceita isso ainda? Por que, que não cuspiu? Será que esse planeta ele é feito para essa transição? Será que o nosso planeta está ele, ele justamente intermediando essa condição de misturar sombra, trevas com luz? Para que as pessoas que passem por aqui eh, sejam graduadas ou não, ou o repitam e continuem aqui? Será que esse planeta, o nosso planeta, que é a mãe gaia, é, é, ela quer, ser, quer aceitar tudo que é, é, sabe, tudo que é, não, porque o universo é imenso e tem os mundos paralelos, mas ela quer aceitar os desajustados do tempo todo aqui. Para que cada um, dentro de uma consciência, né, uma consciência limitada, não faça a imersão dentro dela, mas Peça emergência para o outro salvá-la? Que tipo de pessoas e que tipo de planeta nós estamos? Hoje eu vim questionando muito isso, porque eu tenho, estou escrevendo um livro, que logo, logo né, eu já vou anunciar. Uh, estou vendo uma série de coisas, estou analisando profundamente. Gente, é... É impossível se viver num mundo assim. No mundo, Gabriel, onde ainda é uma pessoa, ela fala, Ai, gente, vamos na igreja, aquela igreja, né, da padroeira, tudo bem, maravilhoso, uh, tá, a gente respeita as crenças de cada um, e, e, e falar em que tinha que ir lá, porque ali é a casa do Senhor. Quer dizer. Olha o quanto você saiu de você ainda a, o senhor ele tem uma posição masculina. Entendeu? Olha o absurdo. Eu vou, vamos lá, orar, rezar pela nossa família, pedir uma, uma prece, alguma coisa assim. Porque ali nós vamos ser atendidos na casa do senhor. Porque a casa do senhor é a casa onde está a padroeira. <risos> Gente... Eu, eu respeito, não é isso, se eu tiver que acompanhar, até acompanha, mas não faço parte, né? Mas como que você pode admitir, você sendo do sexo feminino, para começar, que o senhor, a casa do senhor é o que vai, é, sabe, como você se sente pequena, pequeno, diante da grandeza que você coloca no local e você não se sente como a própria divindade, sendo homem ou mulher? E que casa do Senhor é essa? Ah, por que, que eu preciso delegar, a, a me pôr numa posição de coitadinha, de indefesa? Quer dizer, quando eu não tenho mais o meu pai para me defender na saúde, né? eu não tenho mais minha mãe para me defender na saúde, porque está fora da alçada, eu vou procurar isso na casa daquele senhor, que é o divino que está lá. Então, eu estou questionando muito ultimamente o nosso planeta. Porque ele já teve várias, né? várias vezes ele, ele sofreu, né, na época do que teve lá que encheu de água, como é que se diz? Do dilúvio. Ele, ele né, detonou, depois foi voltando, e a Atlântida, Atlântida separou, porque não sei o quê. E volta com aqueles trogloditas, aquela, né, aquele pré-histórico, era arqueozoica, e não sei, começa tudo de novo. Será que é isso que vai acontecer? Será que a consciência, você veja bem, quantos, se existiu um Gandhi, se existiu um Einstein, se existiram pessoas separadas porém dentro de um processo evolutivo de uma outra consciência de uma outra dimensão? Por que que por que, que as pessoas não se orientam, não usam esses seres como exemplo? E estão tão separados um do outro. Aí ontem eu estava conversando com uma das pessoas, ele falou: Armin, é um professor, às vezes, para 500 alunos. Ele tem razão. Os 500 alunos ainda são, uh, sabe, eles são, uh, eles são aprendizes e o professor está lá para ensinar. Então, é um professor, não tem 500 professores para um aluno. E é uma realidade. Logo, então, todos estão aqui no nosso planeta, para uma pessoa, às vezes, um milhão de pessoas, dois milhões para uma, dez milhões, tá, chegamos em bilhões né? para uma pessoa. E ainda essa, essas bilhões de pessoas, vamos dizer, uh, dizer, cinco bilhões, vai, ou quatro bilhões, ainda matam Jesus todo ano. Colocam ele na cruz. Para você se sentir ovelha e ser guiada por um pastor. Se sentir menor. Olha a consciência até onde nós vamos tolerar. E quando eu trabalhei com esse pono, eu comecei a levar as pessoas. Eu não, porque as pessoas que vão, né? A gente faz um trabalho e faz a pessoa refletir para dentro dela e quando ela disse, gente, eu, eu tinham pessoas que estavam com dificuldade de dizer te amo. É impressionante como a palavra te amo naquele momento passou a ser algo difícil. O sinto muito já começou, mas o te amo muitas vezes travava. Por quê? Porque naquele momento a pessoa ia perder a posse que ela tinha o apego pelo outro. Então, ela tinha que trazer a posse dela sobre ela. E quando ela traz a posse dela sobre ela, ela vai ter que se amar. Ela só consegue fazer isso quando ela sente o um amor incondicional dentro dela, por ela. Eu tô falando da pessoa em geral. E ela sabe que não adianta querer encontrar fora o que está dentro dela. Porque enquanto ela buscar fora, ela vai encontrar o outro, o que o outro vai guiá-la. Então, ela vai ser mais uma ovelha de outro pastor. E você não sabe quem é. Mas no momento em que ela disser assim, eu olhar para ele e dizer te amo, e ela vai ter que ver o rosto dela sem usar espelho, fora dela. E quando ela fala, eu te amo, e, e, e ela puxa aquela imagem que ela formou, uma egrégora, uma imagem dela, mas como ela é realmente, e como ela está naquele momento, ela se vê, que isso é muito difícil também ela entra dentro dela aquele é o eu verdadeiro é o incondicional então aí as pessoas percebem o quanto elas saíram delas né, Gabriel? para quem ainda não me conhece fiz um desabafo também passei uma mensagem meu nome é Armandê Gourmandian estou aqui na Rádio Mundial só há 20 anos 20 anos e meio, né, já vai fazer em julho porque eu entrei em janeiro e... Número do meu telefone, para quem quiser agendar um horário comigo para fazer eu, um tratamento, né? Eu trabalho com o registro da memória celular pelo DNA, algo maravilhoso. À medida que eu vou conversando com a pessoa, eu percebo o que está acontecendo, onde estão os traumas, os bloqueios. É uma, é uma propriedade minha, nasci assim. É, a gente vai, faz o escaneamento e, e eu começo a falar para a pessoa, mas eu pego o período de gestação, de concepção, e até o que vê no DNA falando algumas coisas dos familiares que ela conhece. E aí nós vamos trabalhar para diluir essas informações. Bem, fora isso, eu trabalho com a radiestesia magnética imantada. É sensacional, sem usar nada. É o, a, o, o, o eletromagnético que existe em nós com a terra então as suas glândulas seus hormônios o seu corpo tudo começa a harmonizar entendeu e você precisa ter consciência de uma coisa você tem a idade que você se dá não a idade que os outros te dão não é da carteira de identidade mas sim o que você sente quando você se empodera de você e a energia fria vibracional curadora que é fantástica o número do meu telefone para você agendar, eu vou dar o WhatsApp, tá? Que eu prefiro. Uh, você vai ligar para o 99675 5250 99675 5250 e tem o WhatsApp também, que é esse mesmo número, o celular, e agendar um horário. Venha passar por mim. Eu tenho uma agenda aqui para passar para vocês, mas eu quero atender um ouvinte. Tem ouvinte na linha? Então, vamos lá. Vamos atender o um ouvinte. Depois, eu passo minha agenda rapidinho. Se eu não conseguir passar, gente, vocês vão lá no meu site, armen.com.br, que está lá um curso maravilhoso que eu vou dar por dois meses, que fala do no nosso autoconhecimento através das parábolas de Jesus. Não é assim Jesus aí, não, viu? É muito diferente. É muito diferente. Então, sabe, as parábolas, as bem-aventuranças, todas elas vêm dizer seja você em você. Mas é algo muito profundo. Então, para quem quiser, vão ser as quartas-feiras a partir de junho. É só ligar e agendar o horário comigo. É no máximo para 10 pessoas. E vamos atender o ouvinte. Alô? Alô. Quem está falando? É a Cida. Cida? Isso. Tudo bem, Cida? Tudo bem, e você, tudo bom? Tu, hoje tô ótima. Ai. <risos> Fala. Eu, assim. eu gostaria de saber o que você poderia me dizer. Eu, tipo assim, eu, eu faço amizade fácil com as pessoas, né? É. e E eu, eu, assim que eu pego amizade com as pessoas, as pessoas me põem. Eu com a, a vida delas. E, tipo A ligação assim, tá ruim, Cida, tá dando um barulho de água aí, não sei. Assim que você faz amizade com as pessoas? As pessoas, tipo assim, elas me expõem problema delas, como se eu fosse já uma, uma tá. pessoa de uma amizade muito antiga tá. delas. Elas confiam em você logo de cara. Isso. E tá. eu, tipo assim, eu ouço elas, os problemas delas... Tá. Só que eu não absorvo aquilo pra mim, tipo, saiu dali, tal, aquilo não fica pra mim, sabe? Mas tá ah, certo não absorver, pelo amor de Deus, né? Imagina a gente que trabalha com público se for absorver de todo mundo. Então, eu acho estranho assim, tipo, a pessoa nunca me viu, conhece na fila do um supermercado. E por que que acontece isso, né? É. Porque você é uma pessoa boa de conversar você é uma pessoa falante, você é uma pessoa que uh, tem um certo carisma. Então, uhum. a outra pessoa olha para você e vê uma coisa boa. E você uhum. gosta de saber do outro, de como uhum. o outro vive, o que o outro faz, entendeu? Uhum. Você é curiosa nisso. Então, uhum. atrai e a pessoa fala. Uhum. É só isso, tá bom, Sida? Tá bom, Flor, linda? Um beijo. Um beijo grande Um programa meu... maravilhoso seu. Obrigada. Tchau. Tchau, um abraço. Dá para atender mais um ouvinte rapidinho, Gabriel? Hã? Ah, não tem ninguém? Tá bom. Então, daria para atender uma pessoa em um minuto, caso a pessoa queira. Faço a radiestesia aqui rapidinho. O número do meu consultório, né? Você pode ligar, deixar o recado na secretária que é o 29508343, é o 11, código de área, estou em Santana, perto do metrô, 29508343, e o WhatsApp, o celular que eu prefiro, que é o 996755250, 996755250, pronto, agora me deu uma ideia aqui, uma ideia. Para quem mandar o WhatsApp daqui até a noite, hoje, para fazer a consulta, né? passar por uma consulta, uh, ela pode escolher também se ela quer receber energia fria ou a radiestesia ou a consulta. Esse papo legal de a gente penetrar no subconsciente, chegar no porão dela né? e, e começar aquela limpeza para sentir como que é. A situação vai ficar uma hora comigo e eu vou dar um desconto de 30% por cima do valor da consulta. Não vou pôr isso em lugar nenhum. Estou avisando só aqui na rádio, porque é só para aqueles que estão me ouvindo. Então, vão ter esse desconto por cima do valor original, tá bom? Então, eu vou aguardar por vocês. Pessoal. Como eu disse, eu estou no YouTube como Armandegur Mendian, no Face tem minha página Armandegur Mendian. E vão lá no meu site que vocês vão, dar, vão ver sobre o curso que eu vou dar, vai ser maravilhoso porque é interagido com todos, sobre as parábolas de Jesus e o nosso autoconhecimento através disso e como elaborar isso dentro de nós as bem-aventuranças Jesus não veio aqui para nos salvar de nada Jesus veio aqui de novo vou dizer para nos ensinar a nos libertarmos né e ele foi o maior exemplo disso então os mitos que criaram por cima dele gente pelo amor de Deus vamos vamos esquecer isso e vamos vê-lo vivo vivo inteiro, e não ficar matando Jesus na quaresma e nascendo ele de novo no Natal, tá bom? Bom, então é isso aí até a próxima sexta-feira aqui às nove e meia da manhã na paz, luz e harmonia, obrigada